Na análise de hoje do Bitcoin, eu vou comentar sobre regiões importantes que a gente tem aqui agora no curto e médio prazo. Também vou falar aqui sobre os mercados, o que a gente pode esperar aí após esse crash. Vou falar também sobre os principais indicadores para a gente acompanhar para o Bitcoin. E no final do vídeo também vou mostrar para vocês com detalhes aqui qual que é a minha estratégia, independente do que aconteça com o preço. Então, bora lá! Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse danado do Bitcoin. Não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar, muito importante mesmo, tá? E só mais um recado importante para vocês, algumas pessoas pediram para mim aqui que estão reclamando que a, né, a Bybit tá com, com dificuldade de pegar o bônus da Bybit, enfim, por causa do depósito. Pessoal, tem alternativa aqui também da PrimeXBT, tá? Eu falei com eles, estão dando agora 7% de bônus de cupom, tá? Um cupom é esse aqui, o cupom ANDREAFALTE7. Então se você depositar, por exemplo... Uh, Mil é, dólares lá você pode ganhar, no caso aí, 70 dólares de bônus, tá? Então, 10 mil dólares você ganha 700 dólares de bônus. Então, independente do depósito que você faça durante aí uh, a criação da sua conta, e sim, você vai ganhar sempre 7% de bônus, tá bom? Então, essa é uma alternativa aí também para a Bybit. A Bybit está dando 4 mil dólares de bônus, mas tem que depositar aqui uma quantia muito alta, tá? Pra Prime SBT, o limite, obviamente, se você depositar 100 mil dólares, você ganha 7 mil dólares de bônus, tá? Esse é o limite que a Prime SBT tá dando. Então, é uma, uma alternativa aí para quem quer operar, ganhar esses bônus aqui, que eu uso bastante, inclusive, tá? Então, inclusive, eu vou mostrar também trades aqui, pegar esse bônus aqui da, da PrimeSBT e vou mostrar os trades também aqui no, no canal usando essa corretora que eu gosto bastante e já, já apoio aí há bastante tempo também, tá bom? Então, links aqui na descrição, comentário aqui do vídeo. Então, pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que, que a gente pode aí esperar, tá? Então, aqui agora... Uh, Bitcoin que foi testar a casa dos 20.800 uh, 20. dólares, tá pessoal? Incrível. Uh, acho que é importante agora a gente ver algumas uh, regiões aí, alvos para o Bitcoin, tá? Que eu acho que é importante. Uh, até vou especular aqui uma pergunta que fizeram né no grupo do telegram aliás se você não tá no grupo do telegram participe link aqui abaixo na descrição uh, perguntaram aonde po potencialmente pode ser esse fundo para o Bitcoin tá Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a minha opinião onde poderia estar tá esse fundo para o Bitcoin tá isso, isso completamente é só uma opinião minha tá vai ter análise técnica junto aqui mas é a opinião minha não quer dizer que esse fundo vai acontecer tá bom pessoal longe disso Tá? Então a gente vai dar uma olhada nisso aqui Então primeiro sobre esses níveis aqui tá? Vamos fazer a análise técnica aqui primeiro, mostrar tá? Primeiro aqui, ó, a gente tinha essa bandeira aqui ó, no 4 horas Até deixar um pouquinho mais uh, Um pouco maior aqui A gente tinha essa bandeirinha aqui que a gente rompeu para baixo né? Então a gente tentou fazer uma compra aqui né Pessoal Uh, tivemos esse pump, mas foi uma, uma armadilha aqui, tá? Então muita gente com certeza ficou presa nessa região inclusive eu aqui na região dos 27 mil dólares eu, eu fiquei preso aqui com dois bitcoins mais ou menos, tá? Porque eu consegui salvar de uma corretora, da outra não deu tempo pessoal, tá? Eu realmente opero em várias corretoras aí, isso foi em spot, tá? No spot mesmo como fiz compras, então tô preso aqui também e vai ter gente presa aqui nessa região com certeza tá? Então a gente tem que ficar de olho, mas não quer dizer que eu não vou aqui realizar e vender esses bitcoins só nessa região aqui não, tá pessoal? Eu vou querer Sim, uh, mostrar para vocês aqui regiões importantes que eu vou estar tá vendendo Bitcoin, independente do que aconteça aqui com o preço, tá bom? Então eu vou falar sobre isso também. Mas se a gente olhar essa bandeira aqui que a gente formou para o Bitcoin, ó, tem uma bandeirinha aqui. Inclusive está na live rodando, eu mostrei essa bandeira há bastante tempo, né? Esse era o risco todo dessa operação aqui, né? A gente romper essa região aqui dos 27 para baixo, né? A gente poderia ver essa porrada. E essa bandeira respeitou muito bem esse alvo até agora, tá? A gente foi buscar aqui a região dos 20.800 dólares. A gente puxar esse, esse, esse nível aqui, ó. Deixa eu botar essa linha um pouquinho mais grossa para a gente dar uma olhada. Uh, só fazer uma análise técnica e rápida, tá, pessoal? Para a gente poder ver isso aqui funciona ou não, se a gente pegar essa bandeira aqui, ó, e assim que eu gosto de medir os alvos dessas bandeiras, né, no rompimento, ó, a gente pode ver aqui o seguinte, ó. essa bandeira chegou bem próximo aqui, deixa eu ver se eu peguei certinho, desse nível aqui até essa ponta, certo? Tá, então chegou bem próximo aqui desse nível aqui desse alvo, tá pessoal? Nesse né, rompimento aqui, ó, tá? Então seria isso aqui, ó. na verdade está aqui para a região dos 20.270, 20 tá? Tem que medir direitinho aqui exatamente esses níveis, acho que até está um pouquinho errado aqui, que fiz a uh, correndo, tá? Mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Esse nível aqui. Então a bandeira rompeu aqui nessa região. O, o alvo aqui seria essa região dos 20.500 dólares, mais ou menos, tá? A gente foi pegar aqui a região dos 20.800, tá, galera? Ontem aí, com Bitcoin na região dos 21, eu estava acumulando, tá? comprei mais e uh, vou estar tá realizando, pessoal, me medida que o preço for subindo, tá? E vou mostrar para vocês mais em relação aí também aos uh, níveis importantes e mais para o final do vídeo. Então, fica aí, deixa aquele like para apoiar que eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu vou fazer, tá? Se a gente olhar também, tem uma outra bandeira aqui, ó, vamos puxar o gráfico do diário, tá? Tem uma outra bandeira importante que eu já venho mencionando menciona no canal há bastante tempo também, que é essa aqui, ó, que a gente acabou rompendo também para baixo, né, galera? E... Então, se a gente pegar esse alvo aqui, ó, que seria esse, essa marcha aqui da, ban da bandeira aqui, se a gente puxar para o lado aqui agora, ó, fazer uma cópia e arrastar para cá, nesse né, rompimento que foi aqui, mais ou menos, ó, isso daria aqui o alvo na casa próxima aqui dos 13 mil, uh, quase 14 mil dólares, tá, pessoal. Que coincidentemente, tá? Coincidentemente, é o, a região que eu acredito que a gente poderia formar. Tá? não agora aqui no curto prazo, né? mas poderia formar sim um potencial fundo para o Bitcoin. Tá? Essa região dos 14 mil dólares é bem interessante, tá? vou mostrar para vocês porquê. Primeiro motivo aqui disso, né? por que, que pode se formar um fundo, tá, pessoal, mas tome cuidado aí, muita calma, tá não saiam vendendo Bitcoin aqui agora, desesperado, assiste o vídeo até o final, tá? muito importante vocês entenderem aqui. Tá? Então, por que que a região dos 14 mil dólares é interessante? aqui? Primeiro, pessoal, o Bitcoin corrige aí, quando a gente sabe no bear market, aí, cerca de 80%, pelo menos, aí, tá isso foi nos, nos últimos aí, né, dois bear markets, isso, praticamente, tá? do topo até o fundo, 80%. Então, se a gente puxar 80% aqui já desse topo, ó, se a gente botar 80% para baixo aqui de correção, daria já na casa aqui, próxima aí, ó, dos 13.600 também, que é o alvo da bandeira aí, tá 13.600 dólares. Tá, pessoal? Exatamente 80% de correção. Tá, pode olhar o último bear market, a gente fez 80% de correção. Então, isso poderia levar o preço, sim, para casa casa dos 3.600, 14 mil dólares. Tá? E ainda de quebra, se a gente vê aqui, ó, a gente dá uma olhadinha no gráfico mais de, de né, para trás, aqui a gente pode ver que essa região aqui, dos 14 mil, a gente tem uns topinhos interessantes aqui, então a gente pode vir buscar essa região, sim, tá bom, pessoal? Então, aqui, essa região dos 3.600, 14 mil dólares, para mim, pode ser um fundo, aí, potencial fundo para o Bitcoin, que a gente pode ver aí acontecendo mais adiante, tá? Então, uh, a gente tem que ter caixa, sim, tá? Isso é importante, a gente tem que ter caixa para poder comprar. Uh, no ca no caso isso aconteça, tá, pessoal? Caso isso aconteça, a gente tem que ter dinheiro para comprar, tá bom? Então, não saiam, assim, é, uh, simplesmente comprando aí agora... Uh, fazendo all-in Bitcoin não vendendo porque se você chegar o preço aqui bater aqui embaixo você não tiver caixa você vai ficar bem chateado tá bom então pensando nisso tá pensando nisso independente se meu Bitcoin lá sei lá que os dois Bitcoins estão presos lá na região dos 27 independente do que aconteça eu vou estar aqui pessoal vendendo algumas regiões que eu vou mostrar para vocês tá primeira questão aqui ó vamos puxar aqui o gráfico de uma hora vou mostrar para vocês exatamente aqui agora tá aqui definir a uh, regiões aqui de compra e venda tá para mim aqui agora, que eu vou seguir a risca mais ou menos isso aqui, tá, pessoal? Independente de que aconteça aqui, eu vou estar tá seguindo, tá? Acho que é uma região importante que a gente vai ter aqui agora. Eu não acredito que o Bitcoin vai romper assim tão facilmente essa região aqui dos 19.800, tá bom? Para baixo é o topo ali uh, anterior que a gente teve lá em 2018, tá? Então acho que essas regiões aqui, pessoal, esses fundos aqui, tá? A gente pode até arrastar um pouquinho mais para cima aqui um pouco. Tá? Porque, que, obviamente, o Bitcoin não vai pegar exatamente, testar de novo isso aqui, mas poderia, mas enfim. Então, essa região aqui dos 21 aqui até a região dos 19.800, mais ou menos, eu vou estar tá, é, a minha potencial aqui, a minha buy zone, tá, pessoal? Então, eu vou estar tá fazendo compras aqui, tá? Uh, spot e futuros não alavancado, tá? Não vou estar tá alavancando futuros nessa região, que está é complicado, tá? Não gosto de fazer muito isso. Então, eu vou estar tá aqui fazendo compras nessas regiões aqui, tá bom? Uh, futuros tem que botar stop é, sabe, não tem como trabalhar com o futuro sem botar stop, tá pessoal? esporte também é complicado, mas Spot a gente ainda pode, ainda assim, recuperar, esperar um pouco o Bitcoin voltar, mas futuros não brinquem aí, tá? Então, aqui minha potencial zona de compra, tá? E aqui minha potencial zona de venda, tá? Sim. Até a região aqui dos 25.700 mais ou menos, aqui eu vou estar sim vendendo Bitcoin, tá, pessoal? É, independente se eu comprei lá na região dos 27, tá? Porque se a gente voltar a testar essa região aqui, a gente pode sim ter mais correção. E eu quero ter caixa para comprar mais barato, mais barato lá abaixo. E, e assim eu vou melhorando o meu preço médio aqui com o Bitcoin, tá? Independente se eu comprei. Se eu comprei essa região aqui, né? Tô aqui no, no, no prejuízo aqui agora do Bitcoin. Eu tenho que melhorar o meu preço médio, tá? Então essa aqui é a minha estratégia que eu vou fazer aqui agora. Se a gente olhar, inclusive, aqui, ó, essas, esses níveis aqui, ó, puxando esse topo, último topo que o Bitcoin fez aqui na região dos 28.200, né? Uh, seria maravilhoso se a gente tivesse vendido lá, né? A gente fez um trade, uma abertura do trade muito bom aqui, mas eu não consegui realizar tá, esse trade, infelizmente. Tá? Pegou aquele domingo ali, que cara, que domingo, hein? Uh, então, essas regiões aqui a gente pode ver, ó, pessoal, região de 50% Fibonacci, 618, aqui tá na região dos 25 mil dólares, tá bom? Então, essas regiões Fibonacci eu vou estar tá vendendo, tá? É, vendendo aqui para poder uh, acumular, tá Acum tentar aqui acumular mais abaixo, tá? E assim eu vou melhorar o meu próximo médio e vou, vou, vou vendo como... É, vou tentando baixar o preço médio assim, pessoal, tá? Essa aqui é a minha estratégia, tá bom? Então, uh, e se a gente olhar também essa região aqui do cell zone se a gente puxar aqui, ó, tem os indicadores também da high o pessoal gosta bastante, tá? É, formou aqui pool de liquidação até essa faixa aqui, ó, dos 25.800 dólares, tá? Então, inclusive está rodando aqui nos, nos, no, na live do canal, tá? Vou deixar a live do canal rodando, esses, esses níveis importantes aqui. Eu tenho treinamento no canal explicando como isso aqui funciona, tá? Então, se você não, assisti, não acessou, tá? Link aqui na descrição, Tá, treinamento gratuito aqui da High Block Capital. Uh, então, vou botar aqui ó, os, os valores. Aqui, ó, a partir da região dos 24, 700, tá. a gente tem que potenciar esse pool de liquidação. Então, a gente poderia que O preço poderia vir aqui buscar para liquidar os shorts aqui, tá? Que estão nessas, nessas regiões uh, né, e até a região dos 25, 800, tá pessoal. Não quer dizer que eu não possa começar a vender mais cedo aqui, tá? Eu posso, poderia começar a fazer vendas pequenas aqui nessas regiões, sim. A gente pode começar vendendo aqui, acho que tem potencial assim, a gente começar vendendo até mais embaixo, tá? A região de 382 aqui, já gera na minha opinião, regiões de, de venda aqui, tá pessoal? Essa região aqui próxima dos, dos 23.600 aqui, tá? 24 mil dólares, a gente pode sim avaliar de vender um pouquinho, tá? Vender um pouquinho, ainda mais se a gente tiver aí compras a mercado, liquidação de... de... De shorts aí, tá? A gente pode sim fazer essas vendas tentando acumular mais baixo. O objetivo aqui é a gente melhorar os preços médios, tá? Ficar confortável é, uh, de estar tá posicionado com o Bitcoin, tá bom? Essa que é a ideia, tá? Mas se a gente voltar a, a, nessa faixa aqui dos 27 para cima, galera, tá? Eu vou estar tá provavelmente aqui fazendo boas vendas aí, tá? Shortando o Bitcoin mais pesado. A gente pode até puxar o gráfico aqui mais de... Aqui, ó, se a gente puxar desse topo aqui, nessas né, regiões aqui, a gente ó, puxar aqui o VPDR para gente dar uma olhada aqui no 4 horas, ó. Olha só, se a gente, nessas regiões aqui, ó, dos 28, se o Bitcoin bater aqui nos, a partir dos 27 para cima aqui, pessoal, eu provavelmente vou estar tá, uh, shortando isso aqui mais pesadamente, tá? Porque, é... Primeiramente, eu não acredito que o preço vai chegar tão rápido ali, tá bom? Mas se chegar, eu vou estar, assim, vendendo bastante aí, tá? Porque a gente pode, sim, ainda fazer um fundo mais baixo aí pro Bitcoin, tá? Eu acho que não, não descarto essa, essa, essa, essa possibilidade, tá? E se der, se der a oportunidade de chegar ali, eu vou estar provavelmente aí, uh, né, vendendo para poder recomprar mais abaixo. O objetivo nosso aqui, né, é, de todo mundo que acompanha o canal e tá aqui no, nos grupos, enfim, é acumular Bitcoin, porque a gente entende e acredita nos fundamentos, tá? Eu acho que... Uh... Eu acredito muito nos fundamentos do Bitcoin, pessoal, tá? A gente tá vendo aí os problemas do dólar todo. É, eu acho que mais importante você aí na dúvida, se você tá, que sabe se é, se é importante acumular ou não o Bitcoin, é você entender os fundamentos, tá? Eu não vou aqui explicar tudo isso, tem outros vídeos aí que explicam, enfim. Já, já, já inclusive recomendei aí um documentário chamado do Michael Saylor, que é Segredos Escondidos do Dinheiro, tá? Muito importante. Michael Saylor não. É do... Pô, esqueci o nome do cara agora. É... Pô, é, esqueci o nome do cara. é o escondido dinheiro. Eu já recomendei esse, esse vídeo. Eu vou tentar deixar o link aqui em cima para vocês assistirem o primeiro episódio aí. Aproveitem e assistam Entendo entendam aí qual o problema todo do, do dólar, das moedas fiduciárias e acumulem aí, né? Na minha opinião, ativos aí, hard money, né? Nem que seja ouro, prata, pessoal, mas Bitcoin para mim é muito melhor, tá? Então tem muita volatilidade, tá? E essa é a questão toda. Mas no longo prazo aqui, pessoal, o Bitcoin não, não vai com certeza, não vai me, me desapontar, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a minha estratégia aí no curto prazo. Falei também para vocês sobre potencial fundo para o Bitcoin. Tá? A gente pode vir testar de novo, testar essas LTBs aqui. Ó. Tem duas LTBs importantes. Vou puxar aqui o gráfico diário, mostrar para vocês algumas LTBs importantes aqui para a gente testar tá? Então, fiquem de olho aí, tá bom, galera? Então, assim, o que eu tô fazendo aqui agora basicamente acumulando, comprando as regiões aí dos do 21, né, como eu fiz ontem, e vou tá vendendo aí a partir dos 24 para cima aí, pessoal, vou vendendo aos pouquinhos, uh, botando mais caixa para dentro aí, e Recomprando comprando mais abaixo aí, né, tentando fazer a melhoria do meu preço médio aí, tá bom? Então, acho que já falei sobre o High Block também, né, os pontos de liquidação, vou deixar na live para vocês, aqui da Binance a gente consegue ver também que a gente tem, uh, então, pontos de liquidação bastante a, a, acima aqui, tá, pessoal, um delta bem grande aí também, tá, uh, abaixo também tem aqui, tá, mas enfim, acho que a gente vai ficar, essa região aqui, ó, essa região aqui, vamos puxar de novo uma hora, mostrar pra vocês, isso aqui, pessoal, um pouquinho complicado, tá? Esse triângulo aqui, não levem muito a sério esse triângulo aqui, porque isso aqui vai formar outra coisa, como a gente já viu, tá? Vai bater em cima, vai bater embaixo, a gente vai ficar aqui, tá? Respeitando, ainda mais se a sp fizer algo parecido, tá bom? Eu acredito que vai fazer, uh, né, para os próximos dias aí. Uh, também a gente tem amanhã a reunião do FED aí, tá? O, vai ter ATA e do FOMC aí amanhã saindo, em relação a, a taxa de juros, né? Então o mercado já tá, na minha opinião, precificando aí, é um aumento da taxa de juros de novo aí, né? E vamos ver se eles vão ser mais agressivos. Provavelmente amanhã eu faço uma live aí no canal sobre isso, né? Comentar pra vocês o que, que que a gente pode uh, ver. Mas então, assim, minha recomendação é não alavancar aqui nessas regiões, tá, pessoal? Comprar, tentar comprar e vender aqui, né? Fazer, tentar melhorar o nosso preço médio aqui, ficar confortável no mercado, tá? E, uh, e tome cuidado amanhã que vai ser um dia bem importante, tá? Acho que isso uh, realmente não dá, pra, não dá pra dar mole aí não, tá bom? Uh, falei então para vocês sobre uh, sobre o tudo relacionado a Bitcoin só, só um comentário importante também aqui ó, se vocês duvidam que Bitcoin pode cair mais aqui que na verdade o pessoal acredita que não vai cair mais né, pessoal se a gente olhar aqui ó, mais mais longo prazo aqui em relação ao, ao... o que é acontecendo o que aconteceu com Bitcoin né a gente pode ver o seguinte pessoal a gente teve bastante liquidação aqui agora praticamente on... nessa semana aí né uh, tô aqui no gráfico semanal a gente teve praticamente aí Uh, praticamente 1.6 aqui, 1.6, 1, 1 bilhão e 600 milhões de dólares em liquidações aqui para o Bitcoin, tá? Só que a gente não teve tanta, assim, venda a mercado como a gente já viu anteriormente, tá? Então, a gente vendeu aqui, teve boas vendas a mercado aqui, foi praticamente 2 bilhões também, tá, pessoal? Mas a gente já viu isso aqui muito mais atrás aqui, aqui a gente teve praticamente aqui nessa região aqui, ó, cerca de 9.6 bilhões de dólares em venda a mercado, Tá? Então aqui agora a gente tem 2.2, tá bom? Então assim, acho que tem sim espaço mais para o Bitcoin uh, né? cair aí, o pessoal, pessoal vender, tá desesperado. Vai ter muita gente vendendo desesperado o Bitcoin sim. E esse é o momento que a gente vai ter que estar acumulando, pessoal. A gente tem que ter caixa para acumular no desespero das pessoas aí, tá? É assim que funciona o mercado, tá? Uh, a gente tem que ter sempre preparado, dinheiro preparado para poder comprar mais, tá? Então essa, essa é a minha estratégia aqui agora. Tá bom? Então tome cuidado aí para não ficar assim, extremamente exposto. Não, não deixe de ter Bitcoin também, é uma região boa para acumular, mas é, tem que ter caixa para poder comprar mais abaixo, tá bom? O que mais, pessoal? Falando aqui sobre a sp 500 e o índice do dólar aqui para vocês, né? Ah, bom, é o do, a sp 500 que está complicado, né? A gente tem gaps acima aí também da tá? sp 500 É importante ficar atento nisso aí. Mas, na minha opinião, a gente vai começar a andar de lado um pouquinho aqui, tá? Até a reunião aí sair. Eu acredito, pessoal, que eles vão dar uma... Eles... O... Amanhã o Powell vai ter que pegar um pouco mais leve aí, tá? Apesar de, de aumentar a taxa de juros, enfim, já estar tá precificado. Mas ele vai ter que pegar leve porque, assim, senão o crash vai ser feio, tá bom? Uh, então a SP500 aqui vai seguir junto com... O Bitcoin vai seguir junto com a SP500 aqui também, tá? E se a gente olhar aqui o gráfico da SP500 mais de de uh, longo prazo aqui, tá? A gente pode ver que uh, na minha opinião, quando a gente perdeu esse fundo aqui, pessoal, a gente vai testar essas regiões aqui próxima aí dos, dos 3.500 pontos 3.580 que é a região de Fibonacci que eu mostrei no último vídeo, tá? Então a gente poderia corrigir aí praticamente mais aí 5% tá? uh, o ASP500 uh, né? mas isso aqui acho que poderia uh, na verdade demorar um pouquinho mais, tá? A gente tem que dar um respiro tá, pessoal? A gente tem que dar um respiro aqui que a gente tá já em sobrevenda aqui praticamente né? SP 500 não aqui, mas Bitcoin sim Uh, a gente está em sobrevenda, então é, são regiões importantes de acumular tá? para vender em cima e a gente ter caixa para poder comprar numa possível correção mais pesada aí do Bitcoin, tá bom? é Essa é a minha estratégia aqui agora, uh, espero que você tenha ficado claro para vocês em relação a isso, tá? Uh, ainda tem o risco todo aí, a gente está subindo com, com a, aqui o, o, o índice do dólar fazendo pivô de alta aqui no, no semanal, tá isso que é complicado, né? potencialmente, pessoal, a gente vai buscar regiões aí que a gente há muito tempo não vê aí, né? para vocês terem uma ideia, ó desde 2000 e... Desde 2000 e... Não. 2002, pessoal, que, que, o, que o dólar não chega... Uh, que o índice dólar não chega nesses patamares, tá? Então, possivelmente a gente vai pegar o topo desse canal aqui, tá? Nessa região aqui de 112, então a gente pode ter muito sangue pro mercado, tem que ter caixa para poder comprar mais abaixo, tá bom? Então se preparem aí, vão ser decisões importantes que a gente tem que fazer, tá, pessoal? É complicado a gente até acabar vendendo aí Bitcoin, né? Assumindo, às vezes, um prejuízo, mas uh, se a gente melhorar o preço, nosso preço médio, tá tudo certo, tá? Eu acho que isso que é, que é o mais importante aí, que é o recado que eu queria dizer para vocês. Tá bom, galera? Eu acho que é isso por hoje. A gente volta aí qualquer novidade mais tarde, se precisar, tá bom? Não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar, muito importante. Quem não pegou aqui também, quer aproveitar essas promoções aqui da Prime SBT, da Bybit, tá? Links aqui abaixo na descrição. Para quem tem experiência, tá, pessoal? Tomem cuidado para não alavancar nesse momento, pelo amor de Deus, tá? Uh, e a gente se vê, então, muito em breve aí uh, para mais análise de Bitcoin. Qualquer novidade, eu aviso vocês, tá bom? Então, até mais. Abraço, galera. Valeu!